Olá, boa noite, bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do programa da Curadoria do Incrível. Hoje a gente está aqui com o Gleide Bárbara, que vai contar pra gente como foi como está sendo a experiência dela participando da Escola dos Sentidos. E como em episódios anteriores, eu começo a gente fazendo uma pequena meditação, para realmente chegarmos, esquecer, deixar um pouco para lá por hora, de onde que a gente tá vindo, os pensamentos, as, as emoções, conectar com o momento presente. Então sentar a já tá na postura ereta. Soltar o ar e a gente faz três respirações bem profundas. A cada respiração a gente concentra em um dos três centros de energia no corpo. Então, primeiro na região da barriga, depois na região no peito, da região do peito, depois na região da cabeça. Vamos lá? Eu gosto muito quando termina, já parece que vem, né? É, é uma outra dinâmica, Gostoso, a gente né? chega Sim. de novo, né? Sim. Então, boa noite de novo. Boa, boa noite. Vou parar um pouquinho a música, deixar já no jeito para quando for é, o encerramento. Então, acho que a gente já tem uma pessoa nos assistindo. É, se puder, por favor, deixar quem já entrou, Deixa o seu nome para gente, avisa quem é para gente uhum. cumprimentando quem estiver ao vivo e, e vai mandando perguntas. Então, eu vou estar tá fazendo algumas perguntas para você, Gleide, e vou ficar de olho também se entra alguma pergunta okay. de quem tiver. Nos assistindo. Sim. Então, qual que é o contexto né, dentro do, do programa da curadoria do Incrível? Hoje eu vou estar, o tema é falar o que, que é incrível, vou entrar aqui, vamos ficar bem pertinho. O que, que é incrível para a nossa alma? O que, que é um alimento que realmente enriquece e, e deixa a alma mais fortalecida? E, e a experiência que nós duas compartilhamos com a Escola dos Sentidos que é um trabalho desenvolvido pela Dara Ayub e pela Paola Sim. Thieme. Então, eu conheci a escola através da Dara, e aí, através da Dara, eu conheci a Paola. Não consegui participar do ciclo outono e consegui participar do ciclo inverno. Eu já tinha uma ideia do que que elas faziam e do quanto que era espe Sim. especial, né, as experiências Sim, é, sensoriais. E, e aí, eu quis conversar com você, a gente estava falando um pouquinho antes, porque no ciclo inverno eu meio que dormi, né, Durante, Foram cinco encontros e a cada encontro eu começava, era muito forte... E eu mergulhava assim no estado de inconsciência ficava germinando. Então, eu vou segurar para falar um pouco como é que foi o processo uhum, para mim é. e passar a palavra para você. Então, a primeira pergunta, Gleide, é como é que você soube da escola? E o que que Sim. te levou a falar? Quero participar. Quero participar Sim. desse Ciclo Inverno. Então, eu conheci a Escola dos Sentidos né, e os Ciclos através da Dara, né, é, que eu a conheci em outro local, eu a conheci na Arte de Viver, que é um outro espaço também de espiritualidade, de autoconhecimento, e através dela eu conheci a escola dos Sentidos, e é, fui investigando, num primeiro momento fiquei com vontade de participar, de conhecer, porque eles tinham, ela tinha esse projeto é, da Ecofilm, né? e que tinha outros movimentos, acontecia outras coisas lá também. Né? E eu ficava curiosa para saber o que, que era, mas não houve a possibilidade de participar, e aí, com o tempo, eu fui é, vendo, me aproximando mais, e tentei, me inscrevi uma vez para fazer, mas não deu certo, até que, o ano passado, eu consegui participar da escola dos sentidos com, no ciclo inverno, né? que foi para mim um ciclo imensamente maravilhoso, né? como está dizendo aqui da Cris foi, posso chamar assim, Cris? Claro. <risos> foi um divisor de águas, né? na minha vida porque é, eu vim de abandonos, né? abandonos eu é, fiz algumas rupturas na minha vida naquele período e eu tava muito angustiada com muitas coisas. E a escola dos sentidos veio bem nesse momento. No dia que eu tinha pedido demissão no meu emprego. E aí eu fui, no dia que eu terminei o último dia de trabalho, eu fui para a escola dos sentidos, eu fui participar do ciclo de inverno. E o ciclo de inverno ele foi poderosíssimo, porque ele me mostrou uma pessoa que eu não conhecia em mim. Né? Ele me mostrou um outro lado meu ele abriu a cortina dos meus olhos né? e parece que a gente tem uma, uma cortina, uma névoa nos olhos para muitas coisas que a gente é né? que a gente gosta, que a gente sente e que a gente tem desejo de fazer e, e de se conhecer mas parece que você vive um período de, é, de medos ou de inconsciência ou de desejo de não saber é, de se negar e o ciclo do inverno, é, ele me fez enxergar esse outro lado meu. Ele me fez ver o quão é, maiores são, são as possibilidades na vida. né Quão maiores são as possibilidades que a gente tem de se conhecer e com esse conhecimento ajudar outras pessoas. né Eu Não digo ajudar só é, em questão material, a gente tem muito disso, né uhum. ah, ajudar Arregaça a blusa, arregaça a camisa, vamos trabalhar, lavar com o saco, pega um dinheiro, empresta. Não é nesse sentido material, né? E às vezes as pessoas não estão buscando uma ajuda material, elas não sabem dizer que ajuda elas precisam. E às vezes essa ajuda ela vai além do corpo, né? vai além da matéria, vai além é, de uma roupa que você dá, vai além de um prato de comida, ela vai muito além disso. Então é. É e é legal que é, hoje a gente tem o Tuco também, ele está circulando, meu cachorrinho, <risos> talvez ele lata um pouquinho aqui. Ah, quem que está assistindo, a Dara entrou também, compartilhou o nosso vídeo. É, você falando, né, Gleide, me dá, me dá a sensação, te escutando, que o ciclo inverno te ajudou a, a não apenas se perceber, mas começar a ter uma outra percepção, dos outros, né? Da é. sua relação com os outros. Isso. E a minha experiência, logo que eu entrei e o grupo que se formou, foi de muita confiança, Sim. né? Era um lugar que eu me sentia muito acolhida e eu acredito que foi por... Por conta desse campo criado, que eu fiquei tão à vontade de, de relaxar profundamente. E eu começava os encontros né, seguindo o que, que era proposto e a gente ficava muito livre. Então, acho rico a gente contar um pouco também como sim. que é cada uma das dinâmicas. Sim, né? sim. Então, no, no primeiro, acho que foi na primeira vez que a gente foi convidada a colocar... É, uma venda, nos deitarmos, então é uma sala fechada, o encontro acontece à noite. O grupo tinha acho que umas 14 ou 15 era, pessoas, é. né? E aí a Dara e Paola colocaram uma música super agradável. E aí com a venda a gente era convidado a começar a explorar o espaço. A gente começar a deixar o corpo fluir, se movimentar. E circular pelo espaço, e à medida que a gente ia esbarrando, tocando, né? Um no outro, senti se eu queria né, dar Sim. um abraço, ter uma troca, dar um aperto de mão, ou se eu queria ficar mais no, no me meu comida. movimento, e, e para mim, nesse primeiro dia, não veio a vontade de, de circular assim, sabe? Eu fiquei, comecei a me movimentar, mas muita coisa sentada. Você lembra como que foi para você? O que que brotou? Olha, eu já achei incrível, né? É, essa questão da gente explorar o mundo sem vê-lo, né? É, a gente tem uma mania muito grande de é, ter um preconceito no olhar, né? Na imagem, a gente às vezes julga pela imagem. E aí a ima essa é, é, a partir do momento que você olhou e sei lá não gostou, sentiu isso quebra. Então eu achei isso muito delicado de vendar os olhos e, e explorar e, e andar pelo pelo espaço. Eu me senti muita vontade, né? Eu sou muito tímida. Parece que não, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida. E para mim assim é, estar no meio dos outros, sentir a presença dos outros, foi muito rico, né? Tocar as pessoas sem que elas me vissem e elas, é, elas me tocarem sem que eu as visse, é, deu uma outra dimensão do, do que é o sentir, né? não é, é? A gente está acostumada a esbarrar as pessoas, a gente está acostumada a tocar as pessoas, né? a gente pega as pessoas, a gente não toca. E eu acho que essa, é, é, essa sacada delicada das meninas, né? da, da Dani e da Paola, de de preparar o espaço para que a gente sentisse ele de verdade, eu acho muito rico. Então, eu me senti muito bem, eu me senti muito à vontade. Em alguns momentos, não. Em alguns momentos, eu me retraía, porque, eu não sei, dependia do momento, do toque, da situação, é, ou talvez era uma, um medo meu, uma angústia de ser tocada, de quem é, né? Uhum. Ser, em alguns momentos você se perdia, se perguntava, será quem está me tocando, quem, né? Então a gente tem essas, essa, essas dificuldades que é da vida, que é do cotidiano, que é da história da gente, que é dos momentos que você passa, que é dos medos, que é das rugas e tudo mais. Mas eu me senti muita vontade e eu achei muito bonito é, é, essa, o toque e o um toque toque, sem estar tá vendo o outro, ele tem um outro significado. Ele tem uma outra dimensão. Ele tem um outro sentido. Para mim, teve um outro sentido. E é, eu notei que, para algumas pessoas, se, as pessoas se emocionavam, não choravam. choravam. Era bem forte que a gente é. conseguia é, manifestar, né, em uma hora, como se o sentido da visão, como você trouxe, às vezes, ele é tão avassalador, né? tão Sim. forte, que inibe um pouco os outros, né? da escuta ou mesmo do tato. E, e essa entrega da gente realmente estar tá circulando por um espaço, sem estar tá enxergando, gera em mim, gerou uma vulnerabilidade e é como se essa vulnerabilidade tivesse quebrado é, uma coraça Sim. como se eu andasse no mundo com uma armadura, Sim. com uma coraça e, e a experiência que a escola né, nos propiciou Sim. foi de permitir abrir um pouco essa armadura e me encontrar de peito aberto com, com outras pessoas e o que vinha disso era de uma ternura, né tinha Sim. muita muito ternura, afeto. No, muito afeto no final dos encontros. Sim. E você levava isso com você, Gleice? O que, que, que você sentia de uma semana para outra entre os encontros? Era, era tangível o que, que mudou? Vou afastar um pouquinho para a gente capturar melhor. Isso, Ah, sim. Era. Acho que abriu, um, a... abriu uma outra porta, né? Abriu uma outra janela na na alma, né? no corpo, no sentido da vida, né? porque... É... Fala mais alto um pouquinho, não sei se você ah, tá. É isso, é. <risos> você fala bem delicado. E aí, para mim, assim, abriu um outro sentido, porque assim, não só pelo que eu sentia, não só pela minha relação com, a, com o espaço e com toda a dinâmica e com tudo que estava acontecendo ali, mas com relação ao outro. Né? Mas fora dali? Fora sim. E as pessoas te falavam, te achavam diferente? Sim, sim. A energia, a energia muda muito. Ai, e, e o que está que acontecendo? Quer saber, tem até colegas que perguntaram para minha amiga, Ai, o que é que você está fazendo? É, tem uma colega, tem uma amiga que foi até ela, Débora. Débora, se ela estiver assistindo, falei, Débora, você tem que fazer a Escola do sentido, Você tem que fazer os ciclos. Porque é muito rico, é, é muito poderoso, né? No, e não só é poderoso na relação com o outro, mas no que vai acontecendo durante a, durante a semana, você começa a ter percepção de coisas que você não tinha antes, né? e não é percepção sobre um objeto que estava no, no canto da casa, mas uma percepção sobre as pessoas que estão à sua volta, né? e a, a, a, o que isso faz, a relação com o universo, é, acho que é tão poderosa, e pessoas se aproximam de você e coisas vão acontecendo. Você tem um exemplo? Quer contar uma história pra gente? Olha, é... no período do ciclo do inverno, quando... antes da semana, iam acontecendo coisas muito interessantes. É... Às vezes é elogiada no meio da rua do nada. Né? Tanto que teve um, um, uma noite do ciclo que eu estava no ponto, o ônibus tava passando. Aí eu falei, meu Deus, agora eu vou a pé, ele passou o a pé, ele tava tarde, porque eu morava lá na Zona Norte. E eu falei, agora eu vou, eu vou a pé, né? Escuro, né? O cara parou, o, o, o motorista do ônibus parou, o ônibus falou assim, oi moça, você tava. Você quer carona, né? Quer... Sabe aí, sabe aí, pode entrar, desculpa, eu passei rápido, né? E ele. Eu não fiz sinal, não, não fiz nada, eu só pensei assim. A intenção é. tava forte, Exato, meu, né? ai que vou massa. embora agora, agora eu vou embora a pé no escuro. Ele parou o ônibus e falou, ai ah, moça, entra aí, ah, vamos embora. E assim, é um dos exemplos e vários outros, outras que as coisinhas, é, outras coisas mais delicadas que vão acontecendo e coisas mais intensas que aconteceram também, né? É, rupturas, é, mas hoje, nesse momento, eu entendo que as rupturas que aconteceram foram para me ofertar um novo estilo de vida, para me abrir. Já era uma preparação para o que eu estou começando a ser agora. Né? É muito é, mais profundo, né? não tem como te explicar assim: olha. Ah, aconteceu isso por conta disso não, parece que é um trabalho que vai, é algo que vai sendo elaborado dentro da gente em cada ciclo, em cada experiência que então, a gente conta tem lá um dentro pouco, porque eu só fiz o ciclo inverno e Gleide terminou o inverno e fez o ciclo primavera Sim. e agora tá no início do ciclo verão o que, que mudou no ciclo primavera? Qual que foi uma, uma das principais qualidades assim que você observou? Olha, mudou mudou tudo para mim. O, o, o ciclo primavera ele é renascimento, né? expansão. Então, a gente sai do ciclo inverno, que é um ciclo muito mais intimista, que é um ciclo muito mais voltado para as questões internas, a para a elaboração da, dos nossos conflitos internos, das, de coisas que a gente nem se dá conta, às vezes, de que tá acontecendo dentro da gente, e sai para o ciclo da, da primavera, é, mais expandido, né? com uma visão diferente de você, uma visão diferente do outro. E isso vai, é, isso faz da gente um. Para mim, é, pessoalmente, me trouxe muito desejo de mudar tudo. Mudar o cabelo? Mudar tudo. Né? Tanto que foi realmente assim, eu saí do trabalho e depois aconteceu fatos na minha vida que eu saí de lugares onde eu morava, né? E aí hoje eu estou vivendo uma, é, numa, outra, numa outra dimensão, num, num outro espaço, mas é, com, outras, com outros desejos, com vontade de, de fazer coisas que antes nem passavam pela minha cabeça. Né? Então, assim, acho que foi criador. Né? O inverno ele trouxe essa coisa da introspecção, é como se estivesse sendo plantada uma sementinha no inverno, ó, você está destruindo, está quebrando todo mundo. Um Algo que você achava que você tinha, você que você conhecia, que você estava certa que era isso. E aí quebrou-se. É como se a terra estivesse seca e o ciclo inverno ela fosse lá. Ai, vou um passarinho aqui, gente, assustando. Eles tinham de é. fazer ninho aqui, tem um jardim Sim, em passarinho. casa. E aí se, é, é, essa terra fosse é, regada, né? e aí fosse plantada uma sementinha é como se o ciclo inverno ele preparasse a terra da nossa alma assim, a terra do, no... do nosso espírito para receber aquela sementinha é como se fa... o ciclo inverno é como se ele fosse é, um jardineiro né tá lá o jardim todo ferrado né desculpa a expressão <risos> né todo seco não tem flor não tem nada inverno é assim né inverno é aquela introspecção é aquela paisagem mais mais é, solitária, né? E aí viesse esse jardineiro, né? E ele trabalhasse esse jardim, ele regasse essa terra, ele arrancasse essas servas daninhas, ele fosse tirando tudo aquilo que já tá ali no, no canto, que não, já não tem servitia muito, ele, né, passasse o rastelo dele levando tudo para o para ah, não, agora vamos plantar essa sementinha aqui. Vamos ver o que, que vai dar, né? Então eu sinto muito, voltando no ciclo do inverno, né, que tá falando da primavera, mas eu sinto muito que o ciclo do inverno é uma preparação. Né? E ele, ele, ele é especial, né? Quem estiver assistindo, né, quem estiver aí, tiver interesse, ciclo inverno, ele, todos os ciclos são lindos, mas é, como eu vivenciei o primeiro ciclo e ele foi inverno, ele foi poderoso demais ele é um momento de você fazer essa é, limpeza no jardim da sua alma... Né? e as meninas trabalham com uma beleza, com uma profundidade, com uma delicadeza... É, eu falei para a Dara, falei assim, você e a Paula, vocês são o significado do amor, vocês são amor, amor... Né? porque é isso que a gente sente ali naquele ambiente... é como você disse, a gente entra naquele espaço, nós somos... Nós é, deixamos a nossa armadura lá, do, lá de fora uhum. e a gente se torna vulnerável. Elas criam um espaço propício para acolher essa vulnerabilidade da gente. Essa... É como se a gente voltasse a ser um bebê, né? E aí alguém precisasse carregar esse bebê no colo, né? alguém precisasse minar esse bebê, alguém precisasse tocar ele, dizer para ele: olha como você é bonito, como você é incrível, como você é doce. Olha, sente a sua pele, sente o seu calor. E então, a gente fala pra gente mesmo, né, é. Eu sinto que é, esse lugar de acolhimento é tanto gerado pela Dara, pela Paola, pelo grupo, sim, né? Que tá sim. ali imbuído desse mesmo desejo. Mas eu percebi em mim nascer também isso de, de, de me acolher, isso de me é pegar no colo, de, de, de me olhar, me, me perceber exatamente, mais, me perdoar, sim. principalmente. Eu comecei a perceber o quanto às vezes era mais fácil eu perdoar pessoas com quem eu convivia do que, que perdoar que a mim, mim mesma. Então, isso foi uma das outras aprendizagens. Nossa, é muito forte. Como diz o tema de hoje, né? O, é o, tema é... o que é incrível para a nossa alma? O que é incrível para nossa alma? Eu acho que é isso é a gente se amar, né? É, se olhar tocar, se sentir. né? E o ciclo inverno vem, te traz esse ambiente, né? As meninas, traz esse ambiente, como você disse mesmo, você volta para si, você é, tem duas experiências muito fortes, ah, porque não é algo só individual, né? Do eu. Ah, eu estou aqui, assim, é, é um espaço para você se conectar consigo mesmo. Mas é um espaço que também. Te dá uma riqueza do outro que é, é imensa, é incrível. É incrível como você. Essa é, semana mesmo, acho que na semana passada, eu falei para as meninas: é incrível como, como é bonito a gente sentar ali e escutar a história das pessoas. Como é bonito você sentar ali e ver que aquela pessoa também tem todas as dores e as feridas que você acha que são só suas, que só você sofre, que só você se sente dolorido que você é a única pessoa injustiçada no mundo. E aí não, você vê que outras pessoas também estão né, nesse espaço, que elas também têm dores, elas também têm alegrias, elas também têm es espaços é, especiais nela, de luz, de encantamento, que são assim, incríveis. Então, é, é o que eu sinto assim, é, que eu senti muito no, no ciclo inverno, que me permitiu continuar né, no Primavera, porque o que eu senti ali, as pessoas com quem eu vivi, aquela experiência, foi... É, eu, eu agradeci, né? Foi de gratidão mesmo, porque cada movimento, cada história, cada pessoa que você cruza ali, ela parece que... põe no lugar aquele, aquela pedrinha que estava te faltando, né, um mosaico, é, eu acho lindo o mosaico, acho que é uma obra incrível, porque o mosaico é a, é a obra do que, que se quebrou, né? É caquinho, são cacos de pedaços, de coisas que se quebraram. E aí esses caquinhos vai formando aquela obra incrível, aquela. Aquele, aquela quando você olha, você não pensa que aquele caquinho estava ali, o outro estava lá, e forma aquela coisa maravilhosa. E eu acho que é isso, quando a gente está em grupo, em comunidade, em conjunto. É, nós somos um mosaico Cada um é um pedacinho dessa, dessa obra de arte Que vai se juntando Vai se agrupando E vai formando aquilo, aquilo que você acha que é só seu eu individual Sou só eu mesmo Não, não sou só eu né? é. E despertar esse olhar, né, Gleide Porque a gente está aqui compartilhando Sobre a escola dos sentidos Aí entrou um comentário da Giovana Gomes É amiga sua é, então a Giovana tá falando que é uma oportunidade maravilhosa de estar tá ouvindo a gente. E, e o quanto, é, Giovana, e quem mais estiver assistindo a gente agora ou depois, como a Gleide trouxe, essa coisa do mosaico é, e nós sermos pecinhas, né? Olhar que mosaicos que já estão à nossa volta, né? A gente não precisa necessariamente ter uma experiência, participar Sim. de uma dinâmica como a da escola, a escola dos sentidos nos oferece. Vou a gente voltar a ter essa conexão com cada ciclo, com cada estação do ano. É, então, o que está que vibrando no verão né? agora, essa, essa estação que vai fechar, vai interromper, vai, vai encerrar né? no dia 20, 21 de março. Sim. E o outono já está se manifestando. Quando eu comecei a estudar o tema das estações com a Dara, com a, com a Paola, elas me alertaram que... Uma estação, ela começa a se apresentar um mês antes e o dia que, efetivamente, marca, supostamente no calendário, o início da estação, Sim. já é, na verdade, o ápice daquela estação. Então, a gente já saiu do, do verão, a gente já está entrando no outono e a cada estação o que é pedido da gente, o que reverbera, é, é de uma outra qualidade, começar a se conectar com isso, começar a se conectar nos grupos entrou mais um amigo Leonardo Teodoro Ah tá te dando <risos> obrigada então a gente fica esse convite e agora respeitando o nosso tempo o nosso horário começar é, o encerramento do programa e, e como é que eu faço isso? Eu deixo um tempinho para quem estiver assistindo ao vivo, quiser fazer alguma pergunta, mandar mais algum comentário para mim ou para a Gleide. Gleide, você também, se quiser é, me perguntar alguma coisa, se lembrou alguma coisa para falar, tá? Aí eu coloco a musiquinha do encerramento, que eu amo. Ela vai me trazendo uma energia uhum. tão positiva, sempre termina o programa... É, vibrando assim, ela chama Yellow Halo, ela começa baixinho daqui a pouco. Enquanto você pensa se você tem alguma pergunta, a gente espera as perguntas de quem está ouvindo, eu vou falar, já trazer o gancho do episódio da semana que vem, eu vou conversar sobre o processo criativo. Então, os temas, como é que eles são elencados? O que, que é incrível para o corpo, para a mente, para a alma? Quando eu me fortaleço, eu posso colocar isso a serviço do mundo. E como é que eu crio? Com quem eu crio? Então, na semana que vem, eu vou contar sobre o processo de criação de Pulsara. Como é que isso nasceu? Quem foram as pessoas é, que estavam bastante envolvidas, me apoiando? Que Sim. aprendizados que eu tirei desse processo também? entra mais um a Rosângela está falando para a gente que achou fascinante, <risos> muito legal. E você pensou em algo que, é que quer encerrar? Então, eu, é... eu acho que a vida é muito curta para a gente ficar é, odiando, né? E eu acho que o que mais, mais tem acontecido, infelizmente, no nos nossos tempos de hoje, é o sentimento de intolerância e ódio, né? Então, sim, eu quero... Deixar a mensagem que nós somos muito mais que isso, né? Nós somos muito mais que ódio, que intolerância. Sim, nós erramos. Todo mundo erra, né? Todo dia. Mas não custa a gente parar, pensar, se conscientizar, se dar oportunidade de se conhecer, né? De ver quem é você, né? De deixar seu coração vibrar, sua alma vibrar de olhar para a natureza acordar de manhã e agradecer porque às vezes a gente vai querendo tanta coisa né? ai eu quero uma casa, eu quero um carro eu quero, um carro, eu quero uma bruxa eu quero... e aí você esquece que você já tem tudo você tem sua vida você pode olhar, acordar de manhã e ver o sol brilhando, você pode acordar de manhã e ver o céu azul você pode ver uma planta crescendo você pode ver seu filho crescendo seja na dificuldade né? mas a gente está tá aqui uma oportunidade muito bonita de crescer né? e eu acho que se a gente se unir né, no amor que é o que eu tenho aprendido muito com as meninas, com a Paola e com a Dara que é ser um como um, é que chama? um agente. agente um doador de amor né? importa pra quem for ame, ame sempre Ame quem você puder amar, não é o amor entre homem e mulher. Esse amor está aí, ah, claro você, você pode amar quem você quiser, mas é um amor universal, que você não ficar reparando se o outro é bonito, se o outro é feio, se o outro já é estiver verde, já é azul, rosa, mas que ele é um ser que está ali, que complementa a sua vida, que é o que eu tenho aprendido na Escola dos Sentidos, e que eu convido a todos, né? se tiverem oportunidade de conhecer a Escola dos Sentidos, de sentir, seja no sentido corpo e da alma, ou seja no sentido que você quer dar para a sua vida. Escola dos Sentidos. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Cris, obrigada a você. Agradeço a Cris, obrigada que me deu essa oportunidade, uma pessoa que eu conheci no ciclo. E olha, é só encontros de alma, só encontros que a gente vai fazendo na, na nossa estrada divina aí. E que eu sou muito grata, né? Grata. Obrigada, Gleide. Tchau, gente. E eu vou mandar mais informações sobre a Escola dos Sentidos, contato da Gleide também, depois aqui na página de Sara. Quem quiser mandar uma pergunta depois pra gente também, a gente responde, tá bom? Boa noite. Obrigada, Gleide.